Ô, Everaldo, você tem esposa? Ex-mulher, sou divorciado. Você bebe? Não. E ela, gosta? Também não. Você tem filhos? Tenho. Quantos? Tem um com 16 anos. Eles, têm, eles vêm te visitar? Não. Como está a sua família? Razoável, mais ou menos. E a sua família tem problemas de saúde? Não. Tem, tem. Tem. tem. É, e quais os problemas? Minha mãe, ela usa prótese em duas pernas. Você tem irmãos? Tenho. Quantos? Seis. E a família, está passando bem? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Você, antes de vir para cá, morava com a sua família? Não, na rua. E quantos anos você tem? 41 você tem problemas de saúde? Tenho. Quais problemas? Respiratório. Você trabalha para quem? Eu? É. Atualmente, cara, eu estou me recuperando. Muito bem. Como é o seu dia a dia com a família? Cara, eu vou falar a verdade, vou ser sincero, péssimo. Com quem você se dá melhor? Com a minha irmã. E você tem algum tipo de conflito? Na tem, família? tem E como lida com isso? Cara, eu não soube lidar até hoje, cara, com a situação. Em algum momento você teve que sair de casa? E qual, qual foi esse momento? Véi, esse momento tá faz, faz uns dois anos e meio que eu tentei matar meu padrasto, aí eu tive tipo, que sair de casa. É... Bom, então respondeu aqui lá. Na... Você ama a sua família? Hoje sim, cara. Glória a Jesus. Muito bem. Para Finaliza. Como uma mensagem? Faça alguma referência. Ah, eu me senti bem ter falado isso. Eu tirei alguma coisa que estava dentro de mim para fora. É mãe, estou na Globo. <risos> é <lá>, estou <mãe. risos>